Tem o Alex, né? É, é nóis, nice, tá ligado? É. Mas bom, mano, valeu, Zé, mas eu tenho um tá ligado? Não tenho isso Boa gravação é. aí. Vai pior mais tarde, não show, nome. Pô, mano, não vou... Decepções me tornaram mais forte Me encontrei na minha solidão, hoje eu sou meu próprio suporte Então pare e note Que a vida é um labirinto, se não cair na real dos atos que te afundam Continuará perdido meu sonho expus na mesa com a certeza, na frieza de quem corre pelo certo, uma hora colhe bons frutos. Deus nos ergue no fronte, baixada é fonte, então corre. Os amigos aplicando o verso calibres de longo alcance. Ah. Verdade dói mais que bater o dedo mendinho, usindo pelo mais fácil, só que raro caminho. Todo dia é uma guerra desses falsos me esquivo. no cabotar o fé, não corre, ainda quer bancar de amigo. Vida adulta bate na porta que você vai esperar, vendo seus pais envelhecer o corre pra virar. Derramando sangue suor, minha hora vai chegar Persistência é chave, loucura é consequência Essa minha melancolia que faz presente minha essência Meu verso é o grito da alma, não esperava aí Agora aguenta Se liga quem tá pra trampar e faz o teu Ou tu corre em prol do que quer, eu vou roubar tudo que é teu